Dia 2, segundo dia de evento, mano Já tô prontinho aqui, tá rolando um post malone ali, mano Isso mesmo, já estamos prontos pro segundo dia de evento Deixa eu ir aqui na janela que tá lindo, ó Esse, esse tempo tá ficando bonito, tá ficando bonito, a luz tá linda Segundo dia de evento, mano, dá um ligue. É isso, rapaziada, então Agora só nos resta partir, então bora Já! Yeah. Várias comidas aqui, mano, inclusive... Ah, isso aqui eles comem muito aqui. E as comidas são feitas aqui na hora. Tá tudo pronto aqui pra comer. GG. Tem sementes. Nossa, o cheiro é forte, o cheiro é forte. Umas coisas muito doidas, mano. Umas coisas muito loucas. Olha, que isso, mano. Oh my God. Uau. Meu Deus do céu, olha isso. O Aniquilo tá louco aqui porque eu falei para ele, ele experimentar isso aqui, ó. Você tá louco? Que é um larva. Sim, sim. Larva. Larvas. Larvas. Oh my god. Não, não, não, não, não. Larva não. Larva não. Não, não, não, não, não. <risos> Meu Deus! Oh my God! Não, não, não vou, não vou. Não tenho coragem não. E aí Gustavo, vai comer? Não. <risos> ai ai, você é louco, mano. Tem muita coisa aqui, hein? Várias comidas, larvas de todos os tipos. Quem quer uma larvinha aí? Vai uma larvinha aí? Você é louco, irmão. Doideira. Vamos lá. A gente saindo da feirinha aqui, do nada a gente já cai numa parte que parece ser bem bonita. Tem umas esculturas aqui também. Vamos tentar entender como que é isso aqui. Chinese Zodiac people still coreanos it. So if you tell me pergunta, quando você encontra eu vou encontrar. Ratch? Ah! Songlo! Tiger? Não sei. Ah, é do horóscopo É esse é um, um monumento que ele é aqui da Coreia e a galera dá uma volta ali nele, que é tipo uma rotatória. E vem aqui e agradece porque ele dá é, proteção na sua viagem. Ele protege a sua viagem, faz com que tudo dê certo na sua viagem. Então bora, bora também, bora fazer a nossa parte. É isso, acreditando sempre. É isso, volta completa, viagem tranquila. É isso, agora a gente vai descer aqui as escadas pra poder ir pro templo. Vamos direto pro templo, olha que legal. você passar Buda. barriga do Buda, dá gratidão. Ele te garante um filho. Mas é tudo que eu não quero agora, então eu não vou. Ah, eu vou dar uma passadinha de mão, viu, Gustavo? não quero. Aí, a mãozinha pra vir filho. Tô de boa. Yeah! Não. <risos> Não? Não. Você <risos> passa a mão na, na barriga do Buda, ele te, te garante um filho, quem sabe? <risos> Muito legal. As tradições. Uau! E vamos entrar aqui, ó. Passando pelos lugares mais legais aqui. Para ir pro templo, vamos chegar lá. Vai ser legal. Bora partir. Olha que lugar maravilhoso. Uau! Que lindo! Saindo é tá daquelas pedras, a gente vai para um lugar onde tem essa representação aqui. A galera respeitando. E olha essa imagem aqui, que linda. É isso. É um templo à beira do mar. Muito lindo. Lindo demais. Chegamos no mercado de peixe, nós estamos do lado de fora ainda, mas dá uma olhada nisso aqui, cara, os peixes estão vivos, você pega e já come, já faz pra comer, mano, doideira, mano, olha isso. Mano, tem até uns polvos aqui meio doido. Caraca, mano, olha isso, os peixes tudo... Meu Deus, os caras são doidos, como é que você... Ah, não, não é possível, mano, como é que pode? Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem, Gustavo, você tem? Ah, eu não tenho coragem. Dá pra casa frita, ué. É, então, meio doido isso aí, né? Meu Deus. É isso, rapaziada. Estamos sentadinhas aqui, é o mais estilo, estilo coreano. Galerinha toda de... sem tênis. E a galera tá experimentando aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Não é possível, mano. Na moral, esse negócio tá vivo, mano. Esse negócio tá vivo, mano. Na moral. O aniquilo vai experimentar. Ah não. Vamos, Bruninha? Não, não, não vou. Não vou, não vou. Não, não dá, não dá, né? Não dá. Sem chance, sem que chance. Que delícia onde? Que delícia. McDonald's. Por que delícia. McDonald's. McDonald's. Não, os caras estão experimentando, mano. Meu Deus. Não, não quero, não quero. Mas o aniquilo vai experimentar, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Não, não, aniquilo, não, aniquilo. Oh my god. Oh, bro! Não, está vivo. Oh my God, não. Galera, aqui é tipo uma calçada da fama dos caras ó, do Festival de Cinema aqui de da Coreia, do, de Busan, né? E ó, muita coisa aqui, bacana demais, ó. Uau, demais, hein? Demais. É isso. Muito doida. Agora a gente veio aqui num lugar para comer uns hambúrgueres, você temos que fazer o pedido aqui. Só que tá tudo em coreano ali, mano. Aí a nossa intérprete veio ajudar a gente. E aí, tipo, tá aqui os tipos de lanche e tal, mas é muito difícil pedir, mano. Muito difícil pedir. Você é louco, ninguém fala inglês aqui, mano. E aí, a gente pede e depois fica esperando aqui nesse nesse totem. Mostrar aqui, ó. Não, seu número aí você vai lá e pega é isso hambúrguer de arroz, é isso. Hambúrguer de arroz ah uma curiosidade muito bacana também mano tem um famoso hambúrguer de arroz aqui ó tá aqui ó tá aqui aqui este é o hambúrguer de arroz ó. olha que loucura é de arroz mano tica tica tá tica tica tica tica ó. arroz com hambúrguer Sim, consegui meu minha coca pepsi na verdade minhas fritas e meu hambúrguer agora bora comer né é isso meu hungry Tá subindo aqui num lugar muito legal, ó. muito doido Um lugar bacana Diferentão, vamos conhecendo, vamo conhecendo Ah, tem um negócio, um lugar lá em cima para tirar umas fotos, muito bacana Vamos lá, e a gente aqui subiu aqui, tá subindo Muito, meu Deus do céu Que loucura É lindo, meu Deus Olha aquilo, realmente Impressionante Olha essa imagem É impressionante Realmente, é impressionante. A gente subiu muito. Eu falei, brincando Bruno, eu falei, meu, isso aqui será que é uma favela, considerado uma favela? Não é uma favela, é como... Como seria uma favela que deu certo. Parece que é mais ou menos isso. Porque... Tem todo um estilo diferente, não é como a gente conhece as favelas do Brasil. Parece algo diferente. Tem vida, tem muito movimento, a galera sobe aqui. E parece com alguma coisa. Parece que é aberto com tudo. Tipo, não tem restrição nenhuma, não tem poder alternativo, não tem nada disso. Muito bom. Muito legal, muito legal. Top demais. Realmente é um lugar muito agradável, muito bonito. Que eu gostei, de verdade. Achei muito bonito o lugar. As casas têm teto solar. É como eu falei, parece uma uma favela, mas que deu certo, não é dominada por ninguém eles têm tecnologia, são interessados, tem muito comércio como aqui, a gente vê muito comércio de alimentos de souvenirs também e até cultura, tem muita cultura aqui também tem museus também que os próprios, os próprios moradores fazem também imagina um povo que fugiu da guerra das duas coreias vindo pra cá e dominando e subindo um vilarejo do nada uma loucura, mas é isso que tá acontecendo aqui. Muito legal. Olha que louco esse lugar, mas Aqui eles fazem o um algodão doce, customizado. Eles fazem de acordo com o que você pedir para eles ali, ó. Tem algumas opções. Muito legal. E aí fica assim, ó, ou assim. Muito doido, né? É isso aí. Show. He's one